Você sabia que o meu canal de biologia faz parte do YouTube Educação? O YouTube Edu tem milhares de videoaulas do ensino fundamental, médio, vestibulares e para você que vai fazer Enem. É gratuito, é fácil de usar e ainda por cima dá para tirar todas as suas dúvidas. Não fique parado, acesse o link youtube.com/educação. Aproveite também para conhecer o meu canal, Kennedy Ramos, YouTube Edu, todas as formas de ensinar para o seu jeito de aprender.